Boa tarde a todos e a todas, bem-vindo a mais uma oficina, a nossa sexta oficina, é um encontro online que trata de vários temas ligados à lei geral de proteção de dados, a gente chama cada um deles de marcos de conformidade. A gente começou com o um primeiro que tratou de programa de privacidade, a gente depois falou de um método para inventário do tratamento de dados pessoais, depois, uma que focou em elaboração de termos de uso e políticas de privacidade. Depois, avaliação de risco, na verdade, riscos, né? 13 riscos que são elencados depois na outra oficina que tratou de relatório de impacto de proteção de dados. E hoje, a nossa sexta oficina, a última oficina do ano, o último encontro do ano, encontros em que nós temos uma média de 300 pessoas participando, comentando e a gente agradece muito por isso mas o encontro de hoje, para tratar das questões ligadas à contratação, né, em especial aos requisitos ligados à segurança e privacidade, que devem ser contemplados doravante nos nossos contratos. Claro que se a gente puder celebrar aditivos para os contratos atuais, o nosso nível de risco já cai de imediato, senão que a gente passe a observar isso nas próximas contratações. Nós estamos também tomando algumas providências para fazer com que essas cláusulas que serão apresentadas hoje, pelo Wellington Araújo, sejam contempladas na revisão que está em andamento da nossa instrução normativa que trata de contratação no âmbito do executivo. Então, é isso, eu queria agradecer, queria encerrar o ano dizendo que eu espero que quem esteja do lado de lá, né, nossos colegas do CISP, hoje estejam menos ansiosos, menos angustiados com as ações de conformidade. Nossa equipe está super agradecida pelo reconhecimento e nós lembramos que no âmbito, no final de janeiro e em fevereiro, a gente deve encerrar o nosso ciclo com mais duas oficinas, uma focada em resposta a incidentes e uma última focada em transparência das informações que são utilizadas nos tratamentos de dados pessoais dos serviços públicos, que serão é, disponíveis para o cidadão lá no portal Gov.br. Encerrada a nossa mandala, né, que tem todo o ciclo de marcos de conformidade, faremos um novo diagnóstico e esperamos que a gente tenha conseguido evoluir bastante na nossa maturidade tão necessária para a conformidade com essa lei geral de proteção de dados. De novo, em meu nome e nome da equipe, muito obrigado. E aí, Wellington, eu passo a palavra para você, para você poder começar a apresentação da oficina de hoje. Obrigado, gente. Boa tarde a todos como foi apresentado aí pelo Mauro. Né? Meu nome é Wellington, nós trabalhamos no Departamento de Governança de Dados e Informações, especificamente na Coordenação Geral de Segurança da Informação. O objetivo hoje é apresentar é, um, sugestões de especificações de requisitos de segurança da informação e privacidade para contratações de tecnologia da informação, mas então se resumindo a, a somente isso, né? vocês vão verificar por tudo que nós vamos passar que tem determinados requisitos que você pode utilizar em outro tipo de contratação, né? desde que se trate ou de segurança da informação ou privacidade de dados. Como disse o Mauro, vamos para a nossa oficina, Carpetinho. Dentro das diversas estratégias que é, a SGB vem trabalhando, né, tem a estratégia de governo digital, que é tratar de um governo confiável. Tá? Isso está previsto dentro de um projeto chamado Projeto de Adequação à LGBT. Tá? E essa é uma das diversas ações de governo. Né? Qual que é o objetivo dessa estratégia? Definir e implementar a estratégia para atuar preventivamente nas frentes de segurança da informação e privacidade de dados, com o intuito de fomentar a cultura de proteção de dados, implementando ações que visam avançar no processo de adequação à LGBT, minimizando riscos. E aí, eu vou fazer um pequeno replay do que, que nós já vimos? O Mauro já falou, né, o Mauro já falou é, disso, mas acho importante nós revisitarmos. Né? É, o primeiro oficina que nós tivemos tratou do programa de privacidade. Okay? Depois, nós tivemos o programa de é, oficina de inventário de tratamento de dados. Logo a seguir, tivemos uma oficina de termos de uso e política de privacidade. Depois, riscos de segurança e privacidade. E a última oficina que tivemos foi relatório de impacto à proteção de dados. E hoje nós estamos aqui na adequação de contratos e segurança da informação e privacidade eu aqui está escrito adequação, mas eu não digo só adequação, porque adequação são contratos existentes. Né? Mas em contratos novos, né, também tem que passar por essa questão né, de é, verificar esse que tipo de requisitos de segurança e privacidade seriam interessantes. Agora, ao adequar contratos, né, ou fazer novos contratos, tá? É, vai implicar. Por que, que eu passei aqui pelos oficinas que nós já fizemos? Porque para que a gente faça uma adequação de contrato, é, forçoso é necessário, é imprescindível que nós façamos um inventário de tratamento de dados. Quem que nós vamos cuidar? Tá? bom. É, o inventário de tratamento de dados implica que né, sistemas ou produtos de TI vão lidar com quais e quantos dados. É isso aí, esse é o enfoque, tá? Que nós precisamos ter, ok? Bom, o outro ponto que é fundamental é o levantamento né, de riscos de segurança e privacidade. Um produto que eu estou adquirindo, né? um produto que a gente está é, vislumbrando em termos de tecnologia da informação, a que riscos né, de privacidade esse produto está sujeito. Né? Então, o um levantamento de riscos de segurança e privacidade é fundamental. Não dá é, para você pensar em adequar um contrato sem ter feito o inventário, e o levantamento dos riscos de segurança e privacidade. E, por último, né, aí a, a elaboração do relatório, né, de impacto à proteção de dados, porque com isso a gente tem a dimensão do impacto, né, à privacidade de dados que o sistema ou o órgão no sujeito, ok? Então, com isso, de posse desse tratamento né, de posse desses levantamentos prévios, o inventário, os riscos de segurança e a emissão desse relatório, tá, nós conseguimos né, com uma maior assertividade tá, fazer a nossa elaboração de cláusulas contratuais voltadas para a segurança da informação e privacidade. Então, o objetivo da nossa oficina né, é apresentar os requisitos mínimos de segurança da informação e privacidade que podem ser utilizados no que couber. Olha só, vou destacar bem esse termo aqui: no que couber, em contratações ou aditivos contratuais de tecnologia da informação. Tudo isso com base nos normativos vigentes. E aí, a gente destaca que nós não fizemos enxugamento de normas que estão que existem hoje. Nós não fizemos enxugamento de normas. Tá? Simplesmente nós vamos apresentar uma consolidação né, de diversas coisas presentes, diversos requisitos presentes em determinadas normas. Tá? Esses requisitos, nós verificamos em pesquisas que fizemos, que eles estão presentes nas contratações, mas eles estão presentes, mas de forma é, certa forma, disperso. Então, o que nós fizemos foi criar algo que é, concentrasse os requisitos de segurança de informação e privacidade em um único capítulo. Ok? Então, esse é o objetivo da nossa oficina, mostrar como que nós é, condensamos um conjunto de requisitos né, num capítulo de é, requisitos de segurança e privacidade. A nossa oficina está é, com essa seguinte agenda. Né? Primeiro, nós vamos ver os passos básicos que são para definição do produto. O que, que acontece em termos de você chegar e qual é a sequência para você pegar e definir o produto. É, depois nós vamos verificar que aquela condensação que eu falei, né, aquele conjunto né, de requisitos de segurança e privacidade, nós juntamos é, num passo específico para isso. É, é, e vamos falar do, do contratos de produtos que tratam dados pessoais, privacidade. Né, o que, que contém, o que, que deveria conter? o que se espera. Né? Depois, nós vamos apresentar a estrutura que nós colocamos, a estrutura de requisitos de privacidade. Né? Como que elas estão divididas? Que documentos e normas existem abordando esse escopo? Requisitos de segurança informação e privacidade. Vamos apresentar a estrutura dos requisitos e apresentar os documentos aplicáveis. A seguir, Vamos apresentar o é, um detalhamento dessa estrutura, escrevendo cada requisito que é sugerido. Né? Nós não vamos pegar aqui e fazer aqui uma ladainha de todo o requisito como é que é. Não, vamos mostrar o requisito é esse aqui. Isso aqui, o objetivo é atender tal e tal e tal detalhe. Né? É, nesse, nesse detalhamento da estrutura, esse item 3, nós vamos apresentar os itens de segurança de informação que estão presentes no edital da Polícia Federal. Né? É um produto que a Polícia Federal está adquirindo, o edital está disponível ao final desta apresentação eu vou é, mostrar o link para onde vocês podem é, verificar esse edital. Tá? E o é um sistema é o ABIS, que é o um Sistema Automatizado de Identificação biométrica, Certo? É, alguém pode pensar, ah, mas por que a Polícia Federal... Uh? Não, olha só. É, toda a contratação de TI, dependendo do valor que ela é, vai ser utilizada para aquisição desse produto, é, existe uma norma de apresentação né, do edital da, do, do, dos requisitos e tudo de acordo né, com a IN1 da SGD, que trata de todos aqueles detalhamentos e documentos que devem estar presentes numa contratação. A área que cuida disso, né, é, ela utiliza né, de toda a estrutura que a SGT possui, é, pedindo né, que determinados colegas participem, ajudando na análise do material que foi apresentado. A Polícia Federal apresentou, né? o CTR, todos os documentos atendendo as normas da IN para aquisição de produtos de TI que ultrapassaram esse determinado patamar e nós da área de segurança fomos convidados para dar uma olhada nesse edital. Tá? Então, a Polícia Federal é, não é, se sujeitou a SGD para elaborar um, o edital do que está vendo Não, eles são obrigados a apresentar de acordo com uma instituição normativa, é, a INI de 2019. E dentro disso aí nós fomos convidados como equipe de segurança de informação a ver se tínhamos alguma coisa a contribuir. Nós sugerimos alguns itens né, e é isso que nós vamos mostrar. Esses itens de segurança que nós sugerimos e em alguma coisa o edital da Polícia Federal, o pessoal da Polícia Federal é, utilizou as sugestões que nós demos. Depois faremos as nossas considerações finais, né, onde eu vou apresentar alguns links é, interessantes para que todos possam é, verificar os documentos que nós estamos apresentando, tudo que está disponível. Então, vamos tratar agora do nosso passo 1, que é a estrutura de planejamento de contratação de produtos de TI. Primeiramente, né, aqui a gente está definindo os cinco passos básicos para a definição do produto ou serviço a ser contratado. Então, você tem é, o passo um, que é a criação da equipe de planejamento de contratação, para elaborar né, o, o, o que vai ser contratado. São levantados requisitos técnicos, depois requisitos funcionais, o termo de referência é, escrito depois os termos para que constem do contrato a ser, a ser elaborado. Né? É, conforme eu falei antes, é, requisitos de segurança da informação e privacidade, nós notamos que eles ficavam dispersos ou em requisitos técnicos ou em requisitos funcionais, né? ou muitas vezes em ambos os pontos que eram requisitos técnicos e requisitos funcionais. Bem, o que, que nós propusemos? Nós propusemos né, criar um item específico, né, durante o melhor, um item, não, um passo específico, tá, que são os requisitos de segurança da informação e privacidade. Ou seja, o pessoal da equipe de planejamento e contratação começa a fazer a elaboração do que, que vai ser adquirido, pega um pessoal para tratar de requisitos técnicos, um pessoal para tratar dos requisitos funcionais. Né, normalmente é o dono do negócio que trata dos requisitos funcionais, né? E alguém para olhar com olhos de segurança né, os requisitos de informação e privacidade, okay? Então, aquilo que estaria disperso aqui, tá? Hoje está dentro de um ponto único. Agora, de qualquer forma, é claro, é evidente que pessoas que estão tratando de requisitos funcionais Pessoas que estão tratando de requisitos técnicos, é claro que elas vão contribuir aqui, e não só podem, como devem contribuir. Depois disso, faz o termo de referência, o termo para o contrato. Então, esse é um novo passo que nós resolvemos incluir em relação aos cinco passos básicos anteriores. Incluímos o passo de requisitos de segurança de informação e privacidade. Na adequação ou elaboração de contratos né, voltados para é, tratamento de dados pessoais, né, então é importante tá, que tenha que se ter um resultado de inventário de dados. Uma avaliação de risco de segurança e privacidade para qual aquele produto está sujeito. E a elaboração de um relatório de impacto de dados pessoais ou seja, tudo isso, né, nós entendemos que um produto que vai tratar de dados pessoais precisa elaborar. Tá? E aí, a avaliação de novas cláusulas, né, de acordo com os princípios da LGPD. Né? Hoje, cuidou de dado pessoal, tratou de dado pessoal, nós não podemos fugir dos princípios da LGPD. E, de uma maneira assim, bem geral, né, o que, que são? Esses princípios de LGBT? É a responsabilidade do controlador e operador, a forma de coleta e tratamento de dados, possibilidade do titular dos dados acessar os seus dados que são, foram coletados, possibilidade é, de revogação do um consentimento dado pelo titular, que forma é realizada a correção, bloqueio, eliminação de dados mediante a solicitação do titular, né? um detalhamento de quem tem acesso a esses dados, que é responsável pelo seu uso, que tratamento que faz, a forma de armazenamento né? e as medidas de segurança e privacidade desses dados coletados e armazenados. Medida de segurança né, de responsabilidade da contratada. Então, cuidou de dados pessoais, né? temos que passar, é, temos que fazê-los de acordo com os princípios da LGPD, De uma maneira geral, é, isso aqui, de uma maneira assim, bem ampla a Estrutura de requisitos de segurança e privacidade. Como é que nós fizemos isso? Aquela caixinha específica de segurança e privacidade, dos requisitos de segurança e privacidade, né, onde nós tínhamos lá na caixinha de requisitos técnicos, depois a outra caixinha, de requisitos funcionais, ou que são os requisitos de negócio, né? É, que tinham itens referentes à segurança de informação, é, nós trouxemos tudo para uma única caixinha, que é a caixinha de segurança dos requisitos de segurança e privacidade. Tá? E como é que nós dividimos isso? Como foi a estrutura que nós procuramos fazer? Primeiro, nós abordamos os requisitos gerais de segurança e privacidade. Depois, nós abordamos os requisitos mínimos de segurança da informação. Depois, nós abordamos os requisitos de privacidade. Né? E, por fim, nós abordamos as responsabilidades da contratada. Ou seja, aquele capítulozinho, aquele passo dos requisitos de segurança da informação e privacidade né? separados, incluídos naquele conjunto de passos específicos, ele vai cuidar né, separada, separadamente de cada subitem item deste aqui. E é isso que nós vamos apresentar, cada requisito do inglês, né? Agora, tudo isso foi feito é, no Oba-Oba, no é, acho que deve ser assim. Como é que foi elaborado isso aí? Não, existem documentos aplicáveis. Tá? E é, são diversos documentos. E aí, eu volto a destacar aquilo que eu já falei anteriormente. Né? É, esses requisitos a gente aplica no que couber. Tá? No que couber, isso que nós vamos apresentar agora. Agora, da onde nós tiramos cada coisa daquilo que nós vamos apresentar? Tiramos dessas normas ABNT, a 27001, 27005, 27701, 27002, que trata da gestão de privacidade das informações. Né? 29134, né? que é, vai tratar das regras é, da conformidade do impacto. Né? É, a 29151, que são exatamente é, os controles de privacidade que podem ser aplicados a ah, norma 31.000 que é a gestão de riscos, tá? E também temos aqui o guia de boas práticas de LGPD, né, do Comitê Central de Governança de Dados que foi emitido recentemente, ok? E também temos muita coisa, tá? Que aplicamos aqui que extraímos para que faça parte dos requisitos, extraímos de legislações presentes é, publicadas pelo GSI. Aqui está o site do GSI, onde podem ser encontrados a IN4, que é a IN que trata da segurança cibernética em redes 5G e internet das coisas, o IoT. É, a outra documento que nós pegamos é, o decreto 10222 de fevereiro deste ano ele trata da estratégia nacional de segurança cibernética esse decreto tem diversos itens que são aplicáveis é, o privacy é, by design né e certas normas e preocupações da parte específica de segurança da informação segurança cibernética tá então Utilizamos coisas nesses requisitos que nós vamos apresentar, utilizamos aí, tá? E a portaria no 93 de 26 de setembro de 2019, que cuida do glossário utilizado em segurança da informação, ok? Bom, então, tudo que nós vamos apresentar agora não saiu do quem foi que disse, ouvi falar, talvez seja assim, não está baseado nessas normas, nessa legislação, nos guia de, boa, nos guia de boas práticas para atendimento da LGBT, tá? E o que que a gente sugere? né? Nós vamos mostrar aqui alguns requisitos, vamos mostrar aqui uma série de requisitos que nós elencamos né, a partir desse conjunto de documentos. né? O que nós elencamos não é exaustivo, e cada um de vocês pode aplicar dentro da estrutura que melhor lhe aprover. Ou seja, vamos apresentar aqui uma gama de sugestões de requisitos. Mas esses requisitos podem ser complementados né, ou mesmo substituídos por outras coisas que vocês encontrem nesses documentos que aqui nós listamos. Então, agora vamos partir para o detalhamento da estrutura. ok? Bom, essa tela, ela pode parecer que ela vai ficar estática, né? mas eu vou falar sobre cada itemzinho desses. Esses são os itens presentes naquela primeira caixinha que eu mostrei quando eu detalhei como ficou a estrutura dos requisitos de segurança e privacidade. Né? Então, nós tínhamos uma caixinha que tratava tão somente dos requisitos gerais de segurança para a E quem são eles? Tratamento e processamento de dados pessoais. Cozinho, que é a política de segurança da informação. Relatório de impacto à proteção de dados. Análise e avaliação de riscos. Gestos. É, arquitetura de controles de segurança de informação e matriz de responsabilidades, continuidade operacional e contingência, gestão de incidentes, gestão de mudanças, gestão de capacidade, desenvolvimento seguro, segurança de rede corporativa, política de backup. Bem, o que, que nós Sugerimos né, para esses requisitos gerais de segurança e privacidade. A sugestão é a seguinte: né, a utilização no que couber. Já falei isso algumas vezes. Né? E é importante, é necessário que, ao utilizar qualquer um desses requisitos ou todos, né, é importante que a empresa que está sendo contratada apresente documentos comprobatórios que se referenciam a cada um desses itens aqui. Ou seja, no tratamento e processamento de dados pessoais, né, a empresa está totalmente sujeita à lei 13.709 de 2018, que é a lei geral de processamento de, de, processamento de dados pessoais, proteção de dados pessoais. Tá? Então, é importante Tá? que a empresa apresente documentos comprobatórios que o que ela vai oferecer, o que ela vai construir, atende a essas diretrizes, está em conformidade com a 13709. Tá? Então, é, ela tem que eu vou destacar aqui dois itens interessantes e importantes né? é, que é a questão de relacionamento de controladores e operadores que atua no fornecimento dos serviços, é, como exemplo, a política de segurança da informação que existe nesse relacionamento com controladores e operadores, diretrizes para implantação dos dados pessoais, da privacidade, né? dados mínimos devem ser contidos no contrato, tudo isso né? é importante que a empresa apresente um documento que ela tem condições de que o produto dela atenda a isso aí. E quando a gente fala de controlador e operador, quem são? O controlador está definido pela, pela Lei 13.709 no seu artigo 5º, no parágrafo 6, que o controlador é pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E o operador é o mesmo artigo 5º, o parágrafo 7, é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, isso é o que a gente está dizendo. No tratamento de dados pessoais, eu extraí aqui essa informação. Como é o relacionamento né, com controladores e operadores? Isso tem que estar tá atendendo né, a todos os requisitos da LGPD. Política de segurança da informação, OSIM. COSIM, né? como se sabe, ele é uma nomenclatura é, presente no. Que eu já falei anteriormente, do GSI. Tá? É aquele. É, a Portaria 93, de setembro de 2019. Essa portaria descreve toda a nomenclatura de segurança de informação. Então, daí está a Política de Segurança de Informação, é, O que, que é isso? A empresa contratada ela tem que possuir uma Política né, de Segurança da Informação, tem que estar publicado, disponível, fácil acesso, aderente às publicações correlatas do próprio GSI, tá? incluindo políticas, normas privacidade, para a privacidade de dados. Né? Tem que ter processos vigentes, atualizados e com revisão periódica. Tá? E o objetivo dessa política de segurança de informação, o objetivo de que a empresa apresente que ela tem essa política, é assegurar a integridade, a privacidade e a confiabilidade dos dados que serão tratados pela solução de TI que vai ser contratada. Esse é o objetivo deles apresentar esse documento. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais, tá? É, no item 2.5 do guia de boas práticas da LGPD, tá? Do comitê coordenador de governança de dados, tá? Ele no item 2.5 ele fala né, sobre o relatório de impacto, tá? E esse relatório de impacto ele tem que estar tá, é, antes de você fazer a tua solução, é, você tem que levantar o relatório de impacto. Eu já falei isso logo no iníciozinho, tá? Então o relatório de impacto ele é levantado pela contratada juntamente com a contratante, ok? E aí, tá? Esse relatório de impacto também vai garantir tá, a questão de proteção dos dados pessoais né, e o atendimento né, que o produto que está sendo contratado vai atender a necessidades e finalidades de políticas públicas e as suas competências legais. tá? Esse relatório de impacto ele é fundamental porque é, tanto a empresa, ao elaborar o seu produto, Enquanto nós que estamos contratando, teremos a visão clara né, de como está sujeito, a que está sujeito, né, se há algum impacto em relação à proteção dos dados. Tá? Só que isso né, também passa pela análise e avaliação de riscos. Lembrando a vocês que tudo isso que eu estou falando são documentos que a contratada deve apresentar né, isso faz parte do requisito do produto que você está fazendo é a apresentação de documentos comprobatórios tá? então, é, a contratada ela tem que apresentar, periodicamente né, um documento de análise e avaliação de risco dos recursos do processamento da informação, ou seja, sistema de segurança os ativos relacionados à solução de TIC é, seja equipamentos de hardware, seja é, o banco de dados que está sendo utilizado, é, uma questão de nuvem, como é que está isso feito? Tá? Ou seja, a análise e avaliação de, de riscos né? tem que ser feita e apresentada periodicamente. E aí, quem vai definir né, é, a, o, os períodos em que será apresentado é o contratante. Tá? A arquitetura dos controles de segurança e matriz de responsabilidade. Tá? também sugerimos que seja uma apresentação periódica, porque a gente sabe que toda a solução de TI ela é uma solução viva, ela é uma solução que ela ganha alguns improvements. Ou é um equipamento que modifica, ou é um equipamento que sofre uma atualização, seja no próprio hardware, seja próprio na parte física, seja como no software. Né? Não é surpresa para gente todo dia chega uma atualização do sistema operacional, do teu telefone celular e tudo. Isso acontece também com sistemas que nós vamos adquirir. Acontece com os equipamentos que suportam esse sistema. Então, é fundamental que seja apresentado periodicamente a um documento que descreva a arquitetura física e lógica da solução de TIC. Né? Os controles de informação que foram implementados em cada componente descrito na Arquitetura Física e Lógica. E a matriz de responsabilidades, ou seja, a quem que eu falo sobre o que em relação ao sistema que eu estou operando, que eu estou contratando, que eu estou montando, que eu estou implantando. Tem que ter a matriz de responsabilidades. Tá? É, voltado para o sistema que a gente está tratando. Continuidade operacional e contingência. Tá? É, a empresa tem que apresentar tá, um documento que trate da continuidade operacional e um plano de contingência relacionado à solução que ela está montando. Né? E tudo isso para garantir um nível requerido, um nível básico né, de continuidade em operação. Quanto tempo que um equipamento pode ficar indisponível? Quem vai determinar isso aí? É o gestor do negócio ao qual o sistema está sendo comprado, para o qual o sistema está sendo comprado. Ele que vai dizer, não, meu sistema pode ficar um dia inteiro fora do ar. Ou vai dizer, não, nem um segundo. Não pode. Né? Então, essa questão né, do plano de continuidade operacional tá, tem que estar retratado. O que, que a empresa propõe para né, um plano de operacional e a contingência? Gestão de incidentes. Né? O processo de gestão de incidentes né, ele é formado por um conjunto de documentos que registra os incidentes que ocorreram, que guarda as informações, tipo a né, descrição do incidente, o evento, informações dos sistemas envolvidos, equipamentos envolvidos, quais foram as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção das informações os riscos relacionados ao incidente, o que, que aconteceu, que medidas foram tomadas para mitigar esses, esses, esses incidentes, né? e principalmente que medidas podem ser tomadas para evitar reincidência. Tá? Nesse plano né, de gestão de incidência, tá? é importante é, também ter né, quais são os controles né? e procedimentos que se tem para detecção, tratamento, coleta, preservação das evidências, a resposta do incidente à segurança de informação, tudo isso com o objetivo de quê? Reduzir o nível de risco que a solução de TI que está sendo contratada né, fica exposta. Okay? Gestão de mudanças. Eu sei que eu estou falando aqui algumas coisas, que eu estou é, chovendo na água, né? para gestores de TI, mas não tem como passar por contratação de TI sem falar de cada item desse. Então, eu peço desculpa àqueles que dizem que ah, tudo isso, eu já sei, tá? Tá bom, mas não custa nada a gente passar. Gestão de mudanças. É, a empresa que está sendo contratada, ela tem que apresentar um processo de gestão de mudança bem adequado. Né? E, é, como é que se diz, ajustado às necessidades da organização, aos processos de negócio, né, é, os, os recursos de processamento de informação, eles não podem ser é, afetados, tudo tem que estar bem controlado né, para diminuir o risco da solução de TIC. Tá? É, também, é, só lembrando, nessa gestão de mudanças, tá? é, prever a questão de migração de dados, né? do sistema legado para um sistema novo, né? E também, né? Uma questão de como é que eu vou fazer o rollback disso aí, se der pau, ok? Então tudo isso tem que estar presente no documento de de processo de gestão de mudanças, gestão de capacidade. A gestão de capacidade, tá? É um documento que vai mostrar né, como que eles estão fazendo a monitoração dos recursos da solução de TI. Né? Ou seja, a gestão de capacidade, ele primeiro você vai a partir do relatório de impacto, a partir da análise de, que você fez lá do inventário de dados, a análise e avaliação de riscos, você vai projetar, ele, você vai dizer como é que a tua solução tem, que máquina que vai ser, qual o tamanho da tua base de dados, o tamanho do teu storage, uma série de coisas. Então, nessa gestão de capacidade, tá é, tem que ter um processo, um recurso, né como que isso aí está sendo monitorado periodicamente, porque é, eu já disse, uma solução de TI é uma solução que é viva, é uma solução que de repente ela muda com alguma, algum tipo de configuração, alguma coisa, né? a, aumenta a base de dados e como é que eu vou né? gerir a capacidade do meu sistema? tá? Tudo é para assegurar disponibilidade e recuperação de dados. Tá? Então, para você assegurar a disponibilidade e recuperação de dados, a tua gestão de capacidade ela tem que estar documentada. Como é que eu faço isso? Como é que a empresa que eu estou contratando vai fazer isso? Desenvolvimento seguro. Desenvolvimento seguro, é, nós partimos do pressuposto tá, que, ao desenvolver um produto, tá, o fornecedor, o contratado, ele tem que manter trilha de qualidade e teste do software. Tá, é, e realizar o bendito desenvolvimento seguro, que é o Practice by Design. Né? É, aderente, inclusive, é uma sugestão nossa, é um dispositivo legal é, publicado pelo GSI. E aí eu destaco o decreto 10.222, que está lá publicado no GSI, que ele trata dessa questão do privacy by design. ok? Não só disso, tá? esse decreto 10.222 vai tratar né, dos processos de segurança, como é que você vai cuidar da sua segurança, como é que você vai cuidar é, da sua política de pecado é, então é, tudo isso também né nós encontramos na 27002. tá então é, o desenvolvimento seguro tem que atender né a um mínimo colocado né nessas é, indicações que nós estamos dando aqui é importante que se é, observe né, esses documentos que nós estamos citando tá para ver se aquilo que a gente está querendo é, será atendido por essa empresa que vai mostrar o um documento para você que eles têm essa capacidade. Segurança de rede corporativa. Né, é controle específico para assegurar o nível adequado da segurança da informação às redes corporativas, não só né, do fornecedor, né, como também né, a nossa rede. Como é que ele está utilizando a nossa rede? Tá? O que, que ele está utilizando? Como é que ele está tendo acesso? né, é, o canal tá criptografado, como é que é isso, tá? Então documentos que apresentam como que isso vai ser feito, como que isso está sendo implantado. E como eu digo, como todo produto ele é vivo, né? A apresentação periódica de um documento como que tudo isso está sendo feito é muito importante. Política de backup, né? Política de backup, né? tem que haver alguma coisa que diga como que vai ser implementado essa política de backup de, das informações registros de log da solução tudo é, conforme os dispositivos legais aplicados a política de backup deve assegurar cópia de segurança de todos os componentes de software do sistema das bases de dados da documentação associada ao produto que está sendo Fornecido, né? Ou seja, tudo para que atenda a uma possibilidade plena da recuperação de versões do sistema, dos dados, de tudo que for necessário, tá? É, em caso de uma falha, ou quando o órgão solicita: Vem cá, como é que você está fazendo? Qual é a tua política de backup? Você me apresentou aqui no início do contrato, e agora? Como é que você está fazendo? Você está cumprindo? Como é que é? Tá? Então, amigos, é, aqui a gente é, conclui essa parte de requisitos gerais de segurança e privacidade né, que nós elencamos é, baseado naqueles documentos que a gente já citou anteriormente. Vamos passar agora para os requisitos mínimos de segurança da solução de TI. Que requisitos mínimos de segurança são esses? Controles criptográficos, Controle de acesso, registros de evento de incidente e rastreabilidade, registro de atividades, proteção da informação, ambiente de nuvem, análise de vulnerabilidades, internet das coisas, IoT. Controles criptográficos, o que nós temos a respeito disso aí? Né? É. É um requisito que exige que haja uma implementação e controle criptográfico para o armazenamento, o trato e o tratamento da informação conforme o nível de criticidade ou grau de sigilo da informação. Tudo isso vai ser definido é, juntamente com o órgão contratante. O órgão contratante vai dizer, olha, minha informação é assim ela tem um nível de criticidade tal e tudo, que que controle criptográfico a tua solução vai fazer para que eu tenha garantido isso que eu estou te colocando. tá? E quando nós fizermos o tráfego ou compartilhamento de dados pessoais por um determinado canal qualquer, qual é o controle criptográfico que você está aplicando? Que criptografia você está utilizando nesse canal para transferência de dados? O requisito de controle de acesso. Tá? É a política de controle de acesso que qualquer solução de TIC tem que ter. Né? Essa política de controle de acesso, o órgão contratante, ele vai dizer para o órgão contratado como é que ele vai querer, como é que vai ser. Né? O princípio do menor privilégio, proteção adequada aos dados pessoais, né? autorização de acesso estritamente ao que é necessário para o desempenho da atividade específica. Né? É, os protocolos de cadastramento. Quais, quais são os protocolos de cadastramento que você está utilizando? Qual é o mecanismo de controle? É, você vai utilizar um formulário? Como é que você vai fazer a habilitação? A inabilitação? A atualização do direito de acesso? Exclusão? Né, exclusão de usuários? Né? E como é que é estão é, a revisão periódica da política do controle de acesso? Isso é fundamental. Tá? É, e como é que são os protocolos para acesso a informações sensíveis tá aqui nós destacamos é, nessa questão do controle de acesso tá a aplicação pelo menos do duplo fator de autenticação tá ou o uso de um certificado digital qualquer coisa né mas nós temos visto nos últimos dias meses temos visto uma questão de invasão né, de determinados sistemas né, e que a gente sabe que pode ser minimizado né, com essas ferramentas de múltiplo fator de autenticação. Registros de eventos incidentes e rastreadibilidade. Né? O que, que nós esperamos com esse requisito? Né? Que o produto tenha o controle necessário para que os registros de segurança da informação e privacidade, registro de eventos ou incidentes de segurança da informação e privacidade, tá, eles tenham condições de ser rastreáveis. Né? Ah, uma trilha de auditoria de segurança da informação né, aderente ao dispositivo legal é, e também nós voltamos a falar né, que é, essa questão é, está presente naquele 10.2.2.2 que nós já citamos do GSI. Tá? Então, ali, eles abrem um pouco mais né, para que esse tipo de registro, como ele pode ser feito, como ele deve ser feito, tá? é, é um documento que vale a pena ser visitado. Registro de atividades. Né? É, aqui, nós destacamos uma salvaguarda para os logs. Por quê? Porque temos que ter registros específicos das atividades de administradores e operadores. Nos sistemas que compõem a solução de TI. E uma coisa que a gente destaca é que tanto o administrador quanto o operador, ele não tenha permissão de exclusão ou desativação de registro de log das suas próprias atividades. Né? Porque aí ele pode, é, uma pessoa de má índole pode fazer alguma coisa né, e querer apagar o rastro do que fez. Tá? Então, o registro de atividade é um requisito mínimo de segurança é, da solução tá? que tem que prever, principalmente essa questão né, dos logs das atividades dos administradores e operadores. A proteção da informação, nós vamos entrar um pouco mais no detalhe desse requisito aqui, é, quando nós tratarmos dos requisitos de, é, de proteção de dados pessoais. Mas aqui, aqui especificamente aqui, tá, nós quando falamos proteção da informação, nós estamos dizendo é o seguinte, o meu sistema, o meu produto, né, que informações intrínsecas ao sistema, ao produto né? É, trabalham, né, que informações intrínsecas é essa que precisam estar salvaguardadas? Que informações são essas que precisam estar protegidas? Tá? Então, é com esse enfoque que aqui, os requisitos mínimos de segurança da solução de TIC, é isso que nós estamos cuidando, né? é proteger a informação do meu produto, do meu próprio produto, né? o tamanho da minha base, é, qual é o tamanho do meu cache, qual é o tamanho do meu storage, né? que redes né, ele passa, é, qual é a estrutura de, de rede que está atendendo, ou seja, é informação intrínseca à solução de TIC. Essa informação precisa estar protegida. Ambiente em nuvem. O ambiente em nuvem, tá? é, nós destacamos também né, o decreto lá do GSI, o dispositivo legal deles, o 10.222, que também cuida dessa questão de ambiente em nuvem. Tá? Ou seja, é, uma coisa que aí a gente destaca é que é, muitas vezes você está utilizando ambientes é, de nuvem de uma empresa Xpto que está localizada lá na Eslovênia e ela está te fornecendo uma nuvem, legal tudo, bem. Espera aí. Qual é a legislação que vai cuidar, né? Quando eu precisar, se eu precisar de algum tratamento disso aí. Que legislação? Né? Tem que se dar todos os posts, o que vai prevalecer é a legislação brasileira, né? E também Vamos avaliar. Que informações que eu vou botar na nuvem? Né? Como é que eu vou colocar essa informação? Então, eu vou ter que classificar a informação né? e ver o valor da informação que eu estou colocando na nuvem. Né? Por que eu vou utilizar uma nuvem? Né? Então, legislação brasileira, classificação da informação, que informação vai para lá, né? e é, quem está regulando bem é, essa questão do ambiente nuvem? Né? vai lá no Decreto 10.222 do GSI, você vai ter muitas informações é, bastante interessantes né, que podem e devem ser utilizadas. Análise de vulnerabilidades. O sistema, toda a solução de TIC, ela é viva. Né? Ela está é, ali, é um organismo vivo que está sujeito às intempéries. Né? Então, tem que ter toda a atenção possível, tá? E aí nós sugerimos análise de vulnerabilidades periódicas, né? Rever periodicamente as medidas de segurança que estão sendo aplicadas nos ativos do, da solução de TI, principalmente naqueles ativos que tratam, né, de dados pessoais, ok? Ou seja, coleta, retenção, processamento, compartilhamento, descarte, né? Que vulnerabilidades né, a minha solução é, pode ter. Que vulnerabilidades apareceram durante esse tempo que é, que o produto entrou em produção e agora, um ano e pouco depois, seis meses depois, três meses depois, é que vulnerabilidades o produto é, passou a estar sujeito? né? Está sendo essa vulnerabilidade? Está sendo o tratamento? Está sendo na coleta dos dados? Está sendo no processamento? No compartilhamento, por isso nós dizemos, análise periódica de, de, é, das vulnerabilidades, né? isso é um requisito. É, é bom que esteja presente no produto. Né? Você, como gestor da, da tua área, como gestor do teu negócio, vai dizer como que você quer essa periodicidade. E, por último, aqui nos requisitos mínimos de segurança, da solução TIC, nós falamos aqui da internet e das coisas. Tá? É, e aí a gente se reporta critérios e diretrizes, princípios e métodos dispostos em dispositivo legal. E aí eu destaco tá? é, também é, uma norma né, do GSI, é, a IN de número 4, que ela cuida especificamente da questão de 5G e, obviamente, quem, tra... quem cuida de 5G está cuidando de internet das coisas. Tá? Bom, aqui, resumindo, né, os requisitos mínimos de segurança da solução de TIC. Voltando a lembrar, né, do que couber, não está exaustivo. Isso aqui é o que nós extraímos. Existem outras coisas que podem ser aplicadas. Requisitos de privacidade da solução. Requisitos de privacidade da solução de TIC. Isso aqui está é, muito voltado para aquela questão da privacidade de dados pessoais, né? é, que linka com a LGPD, com a 13709. Tá? Então, que requisitos de privacidade da solução de eles devem ter? Tá? São 19 requisitos que nós sugerimos. Anonimização, autorização do proprietário, exclusão segura de dados pessoais, funcionalidade de anonimização e pseudo-anonimização, compartilhamento de dados, política de privacidade, análise de impacto processamento contratado, tratamento de dados, política de proteção de dados, estratégia de capacitação, monitoramento de ações de privacidade de dados, atendimento de finalidade pública, atendimento de finalidade de tratamento, notificação do controlador, precisão dos dados, controles de integridade, registro de operações, canal de comunicação com os titulares de dados pessoais. Bom, em termos do requisito de anonimização, o que, que nós pretendemos com isso? Observa, é, quando você trata, né, é, quando você vai cuidar de um sistema de tratamento de dados pessoais, Tá? e você tem um ambiente de teste, desenvolvimento e homologação, né? é, nós sugerimos que haja uma anonimização dos dados que serão utilizados nesses ambientes. Teste, desenvolvimento e homologação. Tá? Então, Esse é um dos requisitos. O primeiro requisito. Você vai cuidar de um equipamento você vai cuidar de um sistema, tá? Ele vai estar num desses ambientes que os dados pessoais que são utilizados para esse sistema nesses processos, tá? Sejam anonimizados. Agora, pode ser que em alguns casos, tá? Você precise de dados fidedignos. Você não tem, não é, é como que se diz para você aferir o teu produto, muitas vezes você precisa que os dados sejam reais. Se você utilizar dados reais num ambiente de teste, desenvolvimento e homologação, né, esteja certo que você precisa da autorização do proprietário. Por quê? Porque você está tratando de dados fidedignos. Você não vai pegar e vai utilizar lá o dado do fulano de tal dos anos pereira, né? E, de repente, isso está no ambiente de teste de desenvolvimento e homologação e vaza. Como é que fica? Pô, mas eu não autorizei. Ok? Então, tanto o órgão que está contratando a empresa quanto a empresa estão sujeitas às penalidades legais. Então, requisito de autorização tá, tem que estar presente. Exclusão segura de dados pessoais. Então, o que, que é isso? É a contratada, ela para atender esse requisito, ela tem que utilizar técnicas e métodos para garantir a exclusão ou a destruição segura desses dados, né? Tudo isso para impedir, né? De alguma maneira que esses dados sejam recuperados, tá? E aí, com isso, é uma, é, digamos, uma, uma segurança, né, de que há um ambiente de desenvolvimento seguro, ou seja, contratada utilizando técnicas para exclusão e destruição segura dos dados, tá? Funcionalidade de anonimização e pseudo-anonimização, tá? É, o que, que acontece nisso? Muitas vezes, tá, determinadas bases de dados, elas são solicitadas por órgãos de pesquisa. Tá? Então nós podemos ter um órgão de pesquisa que querendo saber é, as pessoas que compram televisores de marca tal, de modelo tal, disso, aquilo outro. Tá? É, mas ele está querendo saber em termos de quantidade, em termos de volume, em termos é, do tipo de equipamento que está sendo adquirido. Né? Então, é, se o teu produto, se a tua solução de TIC vai fazer alguma coisa que vá atender a órgão de pesquisa, é importante que o teu produto, o produto que você está colocando, né, tenha uma funcionalidade de anonimização ou pseudonimização, para que esses dados né, sirvam tão somente para a questão da pesquisa que se propõe o órgão que está pedindo é, seu, a sua base de dados. Compartilhamento de dados. Né? compartilhamento de dados com terceiro operador ou órgão público, tá? ele deve pode ser feito dentro da, da da questão legal e tudo deve ser feito quando necessário, tá? Mas é, esse compartilhamento de dados, esse requisito, tá? Ele tem que atender a uma funcionalidade de registro e emissão do relatório desses dados que foram dados pessoais que foram compartilhados, tá? Por quê? É, que dados foram emitidos? Para quem foram emitidos? que órgão pediu? Quem, era, quem, quem foi que pediu em nome do órgão? Quem foi que, quem foi que liberou? Tá? Que dia, da que hora foi, foi liberado isso aí? Tá? Então, o compartilhamento de dados, ele, em acontecendo, tá? tem que estar acompanhado de um relatório que diga né, que tenha o registro né, do que, que foi compartilhado quando, como, onde, porquê e para quem? Política de privacidade. Tá? É, a política de privacidade, nós já citamos anteriormente, tá? a contratada ela tem que possuir uma política de privacidade que vai atender aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? E essa política, ela tem que estar aceita, tá? ela tem que ser homologada pelo órgão que está contratando. Tá? Porque ele, o cara que está contratando, é, o órgão que está contratando, com isso ele homologando a política da empresa que está sendo contratada, ele vai assegurar o, o adequado tratamento dos dados pessoais. né? É, principalmente né, de, a questão de, da classificação de dados sensíveis, não sensíveis, né, é, precisa se garantir a transparência com relação à coleta, a finalidade da coleta, o processamento do tratamento, né, o processamento do tratamento, o compartilhamento dos dados pessoais, tá tudo isso tá previsto nessa política de privacidade. Então esse requisito da política de privacidade, tá, ele vai definir, tá Todas essas questões e em acordo em homologação pelo contratante. A análise de impacto. A análise de impacto é aquilo que nós já falamos anteriormente. Né? É o seguinte, você vai fazer o teu levantamento, o teu relatório de impacto né? é, nos dados pessoais, do RIP. Tá? É, essa análise vai dizer, né, o que de impacto no, na, na privacidade, né, vai estar é, sujeito, tá, à solução de TIC, ok? Essa análise de impacto ela tem que ser feita em conjunto, tá? Tem que haver uma anuência, uma quiescência do órgão contratante, tá? E é, tudo isso a gente fala ah mas não foi levantado lá no início? Foi levantado lá no início, mas eu venho dizendo em muitos itens tem que ser periódico. A análise de impacto ela é uma coisa que tem que estar acontecendo a todo tempo, tem que estar tendo uma monitoração de todo o produto. Tá? Então, o requisito de privacidade com a análise de impacto aos dados pessoais, tá ele é fundamental para isso, para ver como que a minha solução de TIC está funcionando? Como é que ela está atendendo nesse instante? Processamento contratado. Né? É, o que, que eu estou contratando? Né? Qual a escala, a natureza, a finalidade do que está sendo contratado? Né? É, como é que é, a gente vai relatar essas, essas violações de dados se elas ocorrerem? É, se houve um processamento não autorizado? É, um não cumprimento de condições dos termos contratuais? Tá? É, que medidas que a gente vai aplicar uma rescisão de contrato? Né? Ou seja, qual é o processamento que eu estou contratando para é, essa minha solução? O que, que essa minha solução vai atender? Tá? E aí eu destaco o seguinte, né? é... impedimento do tratamento de dados pessoais por subcontratadas. Tá? É... No teu processamento contratado, né? você tem que colocar uma cláusula né? que para que haja um processamento por terceiros, por subcontratados, né? tem que haver uma aprovação do gestor do contrato junto com o gestor do negócio. O tratamento de dados, tá? esse requisito do tratamento de dados, ele é, tem um objetivo tá? para que todo tratamento de dados ele esteja de acordo com a lei geral de proteção de dados, a 13.709 de 2018. Tá? Ou seja, é, eu tenho que estar escrito, tem que ter cláusula no meu contrato que explicitem isso aí, isso aí tem que estar explícito, tem que estar cristalino. Tá? o tratamento de dados está sendo feito de acordo com o que está previsto na LGPD. Né? Atendo, tem que ter uma atenção cuidadosa para é, esse detalhe. Né? do atendimento conforme previsto na LGPD. Política de proteção de dados, e aqui é a política de proteção de dados, a proteção de dados pessoais. Eu já falei de proteção de dados anteriormente, mas era proteção é, já falei, mas era a proteção é, das informações do produto, da solução de TIC. Aqui não, é a política de proteção né, dos dados pessoais, a privacidade dos dados pessoais. Então, é, aqui no contrato tem que ter alguma coisa que aborde a finalidade para o tratamento dos dados, a transparência em relação à coberta, ao processamento, as regras de para tomar decisões, no caso é, da privacidade é, da cidade de dados, é, vai haver alguma exposição ao risco? Né? A minha solução vai ter alguma exposição a risco? Eu vou aceitar uma exposição a risco? Quais são os critérios, então? Tá? Então, esses critérios têm que estar previstos no teu contrato. Qual é o critério né, que eu vou adotar para aceitar este ou aquele risco de privacidade que eu já levantei lá atrás tá? no meu relatório de impacto. Okay? Qual é o risco da privacidade? O que, que eu vou aceitar? Tem que estar descrito. Tem que ter, a política tem que deixar bem claro qual é né, o risco se eu vou aceitar primeiro e o quanto que eu vou aceitar disso aí. Estratégia de capacitação. Né? O que que nós queremos com esse requisito? É o seguinte, as pessoas que vão cuidar da solução do TIC, as pessoas que vão cuidar da implementação, né? as pessoas que vão cuidar do sistema, as pessoas que estão envolvidas na sua operação, seja ela na operação funcional, seja ela na parte operacional, tá? essas pessoas têm que ser capacitadas, ou seja, tem que entender né, quais são as suas responsabilidades né, é, nessa questão da privacidade das pessoais. ou seja, esse sistema está cuidando de quê? Que muitas vezes o cara está lá, não, vou desligar isso aqui porque eu preciso mudar essa história de aqui. Né? O, cara aí, o cara sabe? o que, que ele está fazendo na realidade, ele tem conhecimento direito do aqui que o sistema está cuidando, né? ou seja, a estratégia de capacitação ela tem que garantir que todos os envolvidos no sistema, eles tenham consciência da responsabilidade né? e que procedimentos de privacidade eles estão lidando. Tá? Então, é... qual é qual é a capacitação que eu vou dar para essa equipe que está cuidando dessa solução que eu estou contratando. Monitoramento de ações de privacidade de dados. Tá? O que, que é isso? Tá? É, nós sugerimos aqui um monitoramento contínuo de ações de privacidade. Por quê? É, tem que se determinar o progresso, o cumprimento dos requisitos de conformidade é, com a LGPD, os controles de privacidade, né? ou seja, é, monitoramento de ação de privacidade de dados, tá? É simplesmente para determinar os requisitos de conformidade com a LGPD estão sendo atendidos. Né? As minhas ações para a privacidade dos dados dessa minha solução, elas estão aderentes à LGPD, elas estão aderentes às legislações envolvidas, tá? É, e aí é, esse monitoramento é contínuo. Não dá para você um dia olhar e depois esquecer, não. Ele é contínuo, tá? Não podemos abrir a guarda né, para é, atitudes nem ações que venham é, colocar em risco a privacidade de dados. Nós estamos tratando de um assunto muito sério. O requisito de privacidade para atendimento da finalidade pública. Tá? É, qual é a forma do tratamento de dados pessoal? Ele vai atender a finalidade pública, vai atender a persecução do interesse público, esse meu produto o né, um tratamento que está sendo dado ao dado pessoal. Vai atender o interesse público? Vai é, atender ao objetivo de execução de políticas públicas? Né? Vai cumprir as, as atribuições legais de serviço público? Tá? Ou seja, onde no meu contrato isso aí vai estar presente? No atendimento da finalidade pública. Deixar isso aí muito claro, muito detalhado. Né? É... O atendimento da finalidade do tratamento é um pouco que correlato, né? É, de que forma os dados estão sendo coletados? Qual é o processamento? Esse processamento está sendo ao mínimo necessário? Está sendo ao mínimo que é exigido para aquela finalidade pública, né? E, e, e, esse, essa coleta, é, não estou coletando dados demais, não. Não estou tratando de coisa demais, não. Peraí está é, sendo re, realmente para atender aquele mínimo necessário, é aí que atende esse requisito. Notificação do controlador, tá? E aí é, o contrato tem que prever alguma coisa para que o controlador seja notificado em caso de uma ocorrência de violação de dados pessoais, tá? E aí é, esse cara ele tem que. Aconteceu algum problema, aconteceu alguma violação, aconteceu alguma. o sistema parou, é, aconteceu alguma interrupção é, por um hardware, por um software, por uma má operação, por um ataque DDoS. Né? O controlador tem que ser notificado e aí cabe né, o item é, obrigando esta notificação do operador. Ao controlador. Precisão dos dados. Olha só, não adianta eu estar tá coletando uns dados e eu não tenha certeza que esses dados são fidedignos. Né? Então, é, é, tem que ser, tem que ter uma medida que garanta que na coleta antes de qualquer armazenamento ou processamento, tá? Esses dados que estão sendo coletados são dados fidedignos. Tá? Se você coleta um dado irreal, tá? Você vai fazer um tratamento inócuo. Você vai fazer um tratamento que não vai te levar do nada a lugar nenhum. Certo? Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer armazenamento, antes de qualquer processamento, ou seja, na coleta tá, tem que ter medidas que garantem a maximização e a precisão dos dados coletados. Controle de integridade. Né? O controle de integridade tá, é, ele vai atuar naquela questão de dados que foram armazenados, dados que foram retidos, né, é, tenham integridade de modo que se permite identificar né, se houve alguma alteração de dados né, sem permissão. Ou seja, o cara tem lá no sistema endereço de telefone do fulano de tal. Alguém vai lá e faz uma alteração. Ok? Botando um outro endereço, um outro telefone e o cara nunca recebe um comunicado, nunca recebe alguma coisa né, referente às suas informações. Então, é fundamental tá, que os dados armazenados tenham, sofram controle de integridade. Tá, que sempre estejam verificando essa questão das alterações nos dados. Os dados foram operados? Tá, houve autorização? É, é correta essa informação que foi passada para essa autorização? É correta essa alteração? Tá? Então, esse é o objetivo desse controle de integridade, atender a essa necessidade. Registro de operações. Registro de operações tá? é aquele processo onde qualquer operação realizada com dado pessoal, ela tem que estar registrada de modo a identificar quem realizou, quando realizou, data, né, hora, por que realizou. Tá, esse requisito dos registros da operação, de operações, elas vão ajudar tá, a identificar alguma coisa, alguma incorreção no, no processo de operação do sistema. Canal de comunicação com titulares de dados pessoais. Ora, é, isso ele atende a requisitos né, explicitados na Lei Geral de Processamento de Dados, né, é, na Lei Geral na, na LGBT. Né, e qual a finalidade básica? Né, é o recebimento de reclamações, preocupações, pergunta dos titulares de dados sobre os tratamentos que estão sendo feitos com seus dados, tá? E é, esse canal ele tem que estar seguro, ativo e autenticado, tá? Ou seja, o titular de dados pessoal, sabendo que o seu dado está sendo tratado por um órgão, ele tem que ter um canal para que ele se reporte. Cara, ele, cara, vocês estão usando meu dado aí? É, o que, é que está sendo feito? para que está sendo feito? Olha, eu recebi aqui uma informação aqui no meu celular né, dizendo que aconteceu isso assim, assim, assado, isso é verdade, é veras? como que isso aí? Então, esse canal de comunicação tá, é um requisito tá, que dá a possibilidade ao dono do dado tá, ter condições de se reportar ao órgão. E agora nós vamos partir para a última caixinha que nós tínhamos ali né, na nossa estrutura dentro dos requisitos de segurança, de informação e privacidade, que são itens que tratam especificamente, são requisitos que vão cuidar né, especificamente das questões de responsabilidade do órgão que está sendo contratado. Tá? Então, recursos de hardware e software, em versões comprovadamente seguras e atualizadas, o reporte de incidentes, termo de compromisso e ciência, descarte, revogação de privilégios, utilização de serviços de terceiros, segurança física e do ambiente, segregação de ambientes e auditabilidade contínua. A questão de recursos comprovadamente seguros e atualizados, né, é, não faz sentido você estar é, aplicando né, um software, um banco de dados numa versão desatualizada, numa versão que está sujeita a vulnerabilidades. Tá? Não faz o mínimo sentido. Então, é obrigação, é responsabilidade de quem está sendo contratado. Né? apresentar e utilizar os recursos que estão sendo utilizados, né, e coisas que tenham eficiência, eficácia reconhecidas, né, não é uma coisa, ah, não, eu estou utilizando isso aqui, é o último modelo desse recurso aqui, desse produto, tá. Quais são as vantagens que isso aqui, que esse equipamento, que esse novo recurso, que esse novo software, que esse novo banco de dados? Quais são os recursos que provam que eles são seguros e realmente estão atualizados. Reportar incidentes. Tá? É, nós já falamos anteriormente naquela questão da matriz de responsabilidades e na matriz de responsabilidades implica em que o contratado ele tem que reportar todo e qualquer incidente que envolva vazamento, indisponibilidade, comprometimento da informação, tudo relacionado à solução que ele está cuidando, né? E aí, é, obrigação do contratante né, formar um canal, né, é, um canal é, atualizado, um canal fidedigno, tá, para que haja as notificações dos incidentes. E essas notificações, elas têm que ser rápida e eficazes. Não pode deixar para você notificar amanhã que houve um vazamento. Já era. Tá? Aí a imprensa já está em cima para pegar e fazer de um vazamento né, o que eles quiserem. Termos de compromisso e ciência. Isso aqui é o seguinte, todo e qualquer empregado, todo e qualquer responsável por um contrato dentro de uma empresa, né, é... A empresa propriamente dita, os caras que cuidam desses contratos, os caras que cuidam do, da operação do sistema, os caras que estão cuidando de desenvolver o software e tudo, tá? eles são obrigados a assinar um termo de compromisso. Você tem que colocar os caras para assinar um termo de compromisso. Né? É, e de modo que os caras respeitem o uso dos dados somente para a finalidade prevista no contrato. Tá? O cara não pode estar tá operando o sistema é, fazendo alguma coisa diferente, né? Para isso ele vai assinar um termo de compromisso, onde diz tudo que é, é o, o objetivo dele, né? O que que ele tem direito, o que que ele tem direito que a gente diz de acesso, né? O que que ele vai trabalhar, o que que ele vai cuidar, né? O cara tem que conhecer. para depois ele diz: ah, eu não sabia, não sabia sempre que você assinou um termo de compromisso em é ciência. o descarte, o descarte, tá? É, nós estamos é, nos, é, voltados aqui por uma questão de encerramento de contrato, ou seja, na hora de encerrar um contrato, tá? É, a contratada ela tem que é, provar para você que fez um descarte seguro dos dados pessoais e dados sigilosos para da contratante, tá? E esse é, descarte, né? Essas coisas, né? Elas têm que ser feitas antes, né? É, elas têm que, o contra, a, o contratante, né? Tem que tomar conhecimento, tem que saber, tem que ter o um backup disso aí tudo, tá? E a contratada mostra, olha esses dados que estavam comigo, sejam os dados pessoais, sejam os dados aqui do órgão, estão todos descartados, está aqui nos documentos que comprovam tudo isso aí. Revogação de privilégios. Revogação de privilégios é fundamental. Um empregado de uma empresa, um colaborador, né, ele está é, saindo da empresa, procurando novos horizontes, vendo novas oportunidades e tudo, e está lá o nome dele, acessando um determinado sistema, acessando determinados recursos, acessando determinados dados pessoais. Né? Tem que ter um controle rígido nisso aí para que o cara assinou a demissão aqui né, dois segundos depois né, estejam revogados os privilégios dele em todos os sistemas em todos os recursos que ele estava trabalhando anteriormente. Utilização de serviço terceiro. Vamos supor que é, o produto que está sendo contratado ele precisa utilizar é, um canal qualquer. Né? Uma. uma é, aqui eu vou dar, um, vou dar um, uma sugestão. Está usando um Flickr? Está usando um YouTube? Eu não sei. Está tá usando qualquer coisa dessa aí, que é uma utilização de serviço de terceiro. Tá? É, o contratante, ele, o contratado, não pode utilizar o um serviço de terceiro sem que o contratante tenha conhecimento. Tá? Então, olha, o meu produto, ele vai precisar utilizar alguma coisa que é da empresa tal, tal, tal, tal, tal, tal. tal. Tá? É obrigação do contratado informar o contratante, né? por quê, como, para quê, né? e obter a anuência do contratante para a utilização de serviços terceiros. Segurança física, né? bom, isso aí, nós não precisamos nem entrar em muitos detalhes né? segurança física né, para um ambiente de processamento né, é fundamental tá? no, no, você vai ver é, estruturas né, poderosíssimas né, que existem no Banco do Brasil Caixa Econômica é, outros bancos particulares né, é, os caras têm uma questão de segurança física né, os caras são mal são se entrar num ambiente desse, né, você tem que ter, né, a questão do do, do de estar autorizado, de alguém que está autorizando, então é responsabilidade da contratada em utilizando, né, alguma coisa, seja do óleo, seja dela própria, né, é, verificar essa questão da segurança física do ambiente, né. Não vou dizer é, que ela é Obrigado a implantar uma parte de segurança física dentro de um ambiente de um órgão público. Não, não é isso. Né? Mas tem que se estar atento. Tem que estar atento. Né? O cara está utilizando aquela área, qual é a segurança física que aquela área tá, existe para aquele produto? Né? É responsabilidade do contratado alertar. Opa, essa sala aqui não está adequada. Segregação de ambientes. Segregação de ambientes também é outro processo, né, que a gente sim fica muito preocupado, tá? Ou seja, é, não só a segurança física e lógica dos ativos, né, mas a questão, né, é, de ambiente de teste, desenvolvimento e homologação, tá? Não pode estar numa mesma máquina. É, preferivelmente não pode estar nem dentro do mesmo ambiente, né? Você vê, se você compartilha o teu ambiente de produção com o teu ambiente de desenvolvimento, com o teu ambiente de operação, é um risco, tá? Tá bom, estamos compartilhando fisicamente, mas não estamos compartilhando é, em termos de equipamentos ótimo, né? Quais são as providências? Né? O que, que você fez, né, para que esses ambientes essa homologação, produção, o que, que você fez para que esses ambientes estejam segregados? O meu contratado, o que, que você fez para segregar o um ambiente? Mostra aqui para mim. Que documentos estão é, esclarecendo? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Tá? É Controles né, de acesso a esses ambientes. Né? Como é que eles estão? Ah, não, aqui é um ambiente de desenvolvimento, quem tem acesso é o fulano de tal. Né? No ambiente de produção, é o sistema vital, né? Então, ali já existe uma segregação. Né? E aí nós estamos falando assim, de uma maneira assim bem geral. Né? Segregação de ambientes né? é importantíssimo, tá? E a outra coisa é o seguinte, né? Auditabilidade contínua, né? A contratada ela tem que estar preparada para a qualquer momento, né? Atender a uma solicitação do contratante, né, para é, mostrar, né, provar, né, que foram implementados requisitos de segurança especificados na contratação. Ou seja, tá, é bom de vez em quando dar uma incerta na contratada. Enquadrar, é, mostra aí se você está atendendo aqui o requisito tal, tal, tal, tal. Tá, é responsabilidade dele dotar-se de um processo para que essa estabilidade possa ser contínua e a qualquer tempo e hora. Bom, aqui nós já passamos tá, é, por todos os requisitos que nós sugerimos, né? E aqui eu destaco, bem, destaco muito, esses requisitos são sugestões, não são exaustivos, tá? vocês podem analisando aqueles documentos que eu mostrei logo no início, essa apresentação estará disponível, mas analisando aqueles documentos, vocês podem inferir que não, esse requisito que eu não preciso, mas esse outro que está aqui nesta norma, que está aqui neste decreto, que está aqui nesta é, portaria, isso me interessa, é bom para o meu produto. Esses requisitos, eles são todos para serem utilizados em contratação TI Sim, podem todos ser utilizados em contratação de TI, mas nada impede que seja contratado em algum outro tipo de de algum outro produto, alguma outra contratação, que você veja, poxa, isso aqui carga no produto que eu estou pensando aqui na minha cabeça, e não é um produto de TI. Pode ser utilizado? Sim. Né? Então, tudo pode ser adaptado no que couber, no que couber, para se adequar, adequar a cada contexto particular. E aí eu destaco aqui responsabilidade. Cabe ressaltar que fica a cargo da equipe de contratação, identificar os requisitos relacionados às especificidades do objeto que está sendo contratado. Ou seja, né, cada um vai fazer né, a música que a sua banda precisa tocar. Agora, é, eu vou falar, né, dos requisitos de segurança que foram é, sugeridos à polícia federal, lembrando mais uma vez que a polícia federal não foi atrás da SGD para saber que requisitos de segurança ela deveria utilizar. A polícia federal, né, quando estava preparando o edital do ABIS, né, que é o sistema automatizado de identificação biométrica, tá, é quando eles foram a ASGD, porque essa contratação é, passava de um determinado valor, então precisava atender a IN1 de 2019 com todos aqueles artefatos que devem estar presentes no produto da contratação. Então, quando eles apresentaram essa necessidade deles, quando eles apresentaram o que eles tinham montado de, de requisitos, né? os documentos que eles precisaram é, estruturar e montar de acordo com a in eles apresentaram isso para a SGD né? e a SGD, ao montar a equipe que foi analisar esse produto que estava em processo de elaboração de, de edital, a área responsável né, recorreu a né, nossa área para que nós olhássemos o produto deles né? É, e verificássemos se havia alguma sugestão em termos de segurança de informação né, que nós pudéssemos dar né então nós é, percorremos todo o edital e aí né toda a descrição do TR deles né e aí verificamos onde poderia haver um ou outro requisito que nós consideramos interessante tá então é, a polícia federal não foi atrás da SGD para a SGD dizer o que de segurança de informação eu não devia colocar. Não. O enfoque era outro, né, que é cumprir os requisitos da Iene, tá E aí, nós, auxiliando a área que faz, esse, que faz a verificação desse cumprimento de Iene, nós sugerimos alguns itens de segurança. E aqui, eu vou passar por esses itens, né? vou fazer anpassando. eu Aqui, ó olha só. É, se você fotografar esse QR Code aqui agora, se você botar o seu celular de frente para ele, você vai chegar nesse link aqui do ComprasNet. E você vai ter acesso ao edital completo da Polícia Federal. tá Isso eu testei ainda hoje pelo manhã e continua funcionando. Tá? Então, você vai ter acesso a todo o edital da Polícia Federal. Aqui, é, eu vou destacar né, os requisitos de segurança que a Polícia Federal é, colocou nesse edital. E eu vou destacar aqui algumas coisas que estão presentes nessas sugestões que nós apresentamos anteriormente. Tá? Ou seja, no que coube a Polícia Federal olhar para aquilo que a gente sugeriu e dizer não, eu vou usar, não vou usar, né, foi, foi uma decisão deles. Nós não dissemos use isso ou use aquilo. Eles olharam e viram: isso se aplica, isso não se aplica. Tá? E aqui então eu vou fazer um passando, tá? Depois vocês voltam lá naquele QR é Code aqui ó, e vejam né, como está todo o edital. Então, por exemplo, vou citar aqui o que eu falei anteriormente e está presente aqui no edital deles. Tá? como requisito de segurança. Tá? Ou seja, manter registro de todas as falhas ocorridas. Né? Informações que se devem ser realmente compartilhadas. tá? É, política de privacidade oferecida pelo fabricante. Qual é o pozinho dele? ok? Manter sigilo absoluto em todos os dados gerados no processo. Trivias de auditoria, tá? Não tô falando, nós não estamos vendo nenhuma novidade. Tudo isso aqui a gente já viu, né? Conforme nós fomos passando pelo aqueles requisitos que a gente mostrou, tá? Política de segurança cibernética, é né? só utilizaram uma nomenclatura um pouquinho diferente, né? Mas é a política de, de é, segurança cibernética, normas de privacidade aos dados pessoais. Análise de impacto na privacidade de dados pessoais. O produto vai fazer alguma, vai algum, ter então, algum impacto na privacidade, né? análise e avaliação de riscos dos recursos do processamento de informação. A arquitetura física e lógica do objeto que está sendo contratado, a documentação disso aí. Tá? A descrição dos controles de segurança cibernética, o que ele utilizou né, para cada componente que vai ser usado na arquitetura física e lógica. A matriz de responsabilidades. Né? Ok? Recursos de segurança cibernética. O que está sendo utilizado? Né? É, as versões são seguras e atualizadas? Isso é comprovado? Tá? Os ambientes tecnológicos estão segregados, desenvolvimento, teste, homologação e produção estão segregados? A né? contratada deve assegurar a segregação disso aí. Né? E o processo de gestão de mudanças? Né? Aqui, ó. A contratada deve possuir e implementar. gestão de mudanças, ou seja, existe um programa, existe um sistema antigo né, que é o sistema AFIS. Como que eles vão fazer a migração dos dados para o novo sistema da Avis, né? Qual é o documento que cuida dessa gestão de mudanças? Qual é o documento que trata da gestão de incidentes? Né? Ou seja, tem que estar registrados os incidentes de segurança cibernética, né? tem que ter é, a guarda dessas informações, Okay? Tudo isso para que tenha tratamento, detecção e resposta ao incidente de segurança cibernética. Quais são os procedimentos, os, os controles que estão sendo feitos? Né? Os registros dos eventos, né? o reporte imediato né? a, contratação, a contratante? Né? Tá? Quais são os controles necessários para a coleta e preservação de incidências? De, de, incidência, de, de, de evidências, perdão, dos incidentes de segurança, né? está sendo utilizado. A questão do controle de acesso, né? qual que é a política de controle de acesso? Né? Como é que os caras estão cuidando disso aí? Né? É, aceitabilidade de riscos, qual é o critério para aceitar a, a, a, os riscos que a solução está sujeita? Né? É, o acesso apenas quando realmente é necessário para o desempenho de uma determinada atividade. ok? É, aquela questão da auditabilidade aqui, ó, sempre que solicitado toda e qualquer informação e documentação que comprova implementação de requisitos de segurança especificados. Ok? É, a, uma atividade contínua de auditoria de segurança cibernética também está prevista. Né? Registro de eventos e rastreabilidade, né? Inclusive, ele até coloca aqui, ó, é, de acordo com o publicado pelo GSI. Tá? Salvaguarda dos logs, registro das atividades de administradores, né? É a questão de que eles não tenham uma é, permissão de exclusão ou desativação dos registros dos logs das suas próprias atividades, tá? é o acordo de confidencialidade firmado entre os integrantes, né, do do processo do produto, né? e aquela questão de revogação de direitos, né, quando alguém sai da empresa. Né? ou sai da empresa, vai transferir, seja lá o que for. Bom, aqui a gente deu uma passada muito rápida né, em cima do que foi publicado pela Polícia Federal. Isso aqui dá uma ideia, dá uma ideia é, do que, que é, eles utilizaram tá, para a, é, o processo de aquisição do ABIS deles, né? o que, que eles utilizaram, né? E vocês podem notar que teve muita coisa, né? Que eles fizeram um detalhamento, é, aprimoraram um pouco mais do que foi escrito, ou seja, adequaram à necessidade deles. E aqui, meus amigos, vamos às considerações finais, tá? O que que acontece, tá? É, tudo que nós falamos tudo que nós falamos aqui né, está disponível nesse guia de boas práticas para especificação de requisitos de segurança de informação e privacidade em contratações de tecnologia da informação. Tá? É, o objetivo desse guia né, é simplesmente auxiliar né, as entidades da APF né, na elaboração de especificação de requisitos de informações e privacidade. Né? Ninguém aqui está querendo dizer é, o que deve ser feito por quê, mas diz: olha, aqui tem um caminho. Você segue, se você quiser. É interessante que siga, tá? É, esse documento ele está disponível nesse QR code aqui. Tá? Então, se você pegar o teu leitor de QR code aí, colocar, você vai chegar no documento. É, específico, isso aí, tá? Que fizemos e que é a base, né? Foi a base para essa é, oficina, tá bom? É, uma coisa também que nós colocamos é o seguinte: todas aquelas oficinas que já foram feitas, inclusive a de hoje, elas estão disponíveis aqui, nesse endereço, ok? E esse endereço se você fotografar também aqui esse QR Code, você chega lá. Então, aqueles... É, o, o guia né, de levantamento né, do inventário de dados. É, aquele da elaboração né, do, dos termos de uso. A análise de risco. Né, ou a elaboração do RIPD. Tá? Esse documento aqui. Ok, que é adequação de contratos, né? que é esse documento aqui que eu mostrei. Tudo isso você encontra né, nesse endereço aqui, indo ao endereço através desse QR Code. Tá bom? É, eu gostaria de é, deixar aqui à disposição né, o nosso e-mail, seja assim, arroba economia.gov.br. Né? Nosso evento está à disposição para dúvidas, sugestões. Né? Alguém é, que quiser perguntar alguma coisa, alguém que quiser sugerir alguma coisa, está é, tá aqui o nosso endereço, fiquem à vontade. Né? Eu agradeço a participação, a quem está aqui desde o início, né, das 14 horas, né? Então, agradeço a participação, agradeço as perguntas que foram feitas, né, agradeço a todos que estão presentes e fiquem atentos né, que é, no meados de janeiro já devemos ter, conforme o Mauro falou logo no início, já devemos ter outras oficinas né, de interesse de toda é, a administração pública federal. Muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.